Bora começar a semana de olho no Bitcoin que está indo buscar uma região de Fibonacci Importantíssima, pessoal. Eu venho esperado por esse momento aqui há mais de três meses. Eu quero ter certeza que vocês estejam atentos aqui agora no curto prazo. E a gente vai olhar também aqui no gráfico mais de curto prazo também o que, que a gente pode esperar do Bitcoin, que foi buscar o meu alvo na região de 50 mil dólares. Eu comentei para vocês na sexta-feira sobre isso. E vou revelar para vocês aqui também, nesse vídeo, qual que é o próximo alvo que eu estou de olho para o Bitcoin. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no Price Action Bitcoin, mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui sobre a análise do Bitcoin. E também pessoal, participe aqui, convida todos aqui que estão acompanhando o canal, tá? participem do grupo do Telegram e também do canal de alertas, eu vou deixar... O link aqui abaixo na descrição e comentário desse vídeo, tá? Então, um, são mais de 10 mil pessoas aqui, 10 mil membros aqui no canal hoje em dia. Vale muito a pena aqui. O pessoal tá sempre colocando ideias aqui, né, de, de altcoins, que estão operando. Então, participe aqui, tá? Você vai ficar por dentro do que tá acontecendo no mercado, tá? Porque o pessoal tá, tempo, 24 horas aqui comentando no grupo, tá? Vale muito a pena. Então, pessoal, vamos olhar aqui no curto prazo o que eu tô de olho pro Bitcoin. Médio prazo, na verdade, né? Então, primeira questão, pessoal, né? Aqui no terminal da Tânia, eu mostrando pra vocês, ó que o Bitcoin ele está aqui agora ó, nessa região de retração Fibonacci que a gente pegando essa esse pullback aqui do Bitcoin que ele está fazendo aqui agora ó essa região de 68 o Bitcoin tentando tá buscar essa região de 68 aqui agora tá então esse aqui é um nível muito importante né pessoal eu tô esperando aqui por esse momento há mais de três meses né então o pessoal sabe que eu tô comentando sobre isso aqui eu tava esperando esse respiro do Bitcoin tá então é, aconteceu né e aqui agora esse é o momento aqui de definição para o Bitcoin porque se a gente não romper essa região de 68, não conseguir ficar acima da região de 51 mil dólares, pessoal. A gente pode fazer aqui, ó, o famoso Death Cat Bounce tá. isso que tá aberto aqui ainda. A gente teve uma queda do preço, não teve essa queda aqui do preço, ó. Se a gente não conseguir ficar acima dessa região aqui, ó, a gente não conseguir ficar acima dessa região, a gente pode fazer um fundo mais abaixo, tá. Então, isso aqui tá aberto ainda para o Bitcoin, tá. Então, pessoal trading aqui é, é ficar preparado para todos os cenários. Aqui eu quero mostrar para vocês que esse aqui é a região de 51 dólares e vai ser uma região muito importante de ficar atento, tá? A gente tem que romper essa região, conseguir ficar acima aqui agora, para buscar aqui o próximo alvo para o Bitcoin, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que não é esse alvo aqui de 57 mil, tá? Tem um alvo aqui antes disso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é também um alvo de Fibonacci aqui, né? Dessa, dessa subida toda, tá? Mas isso aqui é um nível muito importante, tá? Fiquem atentos aqui na região de 51 mil, porque se a gente for rejeitado aqui, pessoal, e perder essa região dos 46 mil, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui está aberto aqui ainda e também vai depender muito dos mercados aí tradicionais, né? Da SP 500 do índice do dólar, então... É, não tem, não tem nada a ganhar para o Bitcoin, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Eu tô aqui com expectativa boa, né? Tô otimista com Bitcoin, mas eu vou ficar aqui mais otimista, mais uh, confiante com Bitcoin. A gente romper na região de 51 mil dólares, beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui no curto prazo. Antes de mais nada, também quero lembrar para vocês: ó, esse, essa, esse terminal que eu tô usando aqui, é o terminal da Tani, pessoal, um terminal gratuito, tá? Um software que você pode instalar no seu computador aí. Você pode operar mais aí, né? Tem várias corretoras que você pode operar, né, inúmeros ativos aqui de todas as corretoras. Você pode ter acesso aqui a indicadores, ó, indicadores premium, que são esse aqui, o VPDR, ó, esse indicador aqui, ó, no lado direito, é né? um indicador que você tem que pagar no TradeView, né, mais 50, 150 dólares por ano. E aqui o, o a Tani tá oferecendo, oferecendo para você esse indicador de forma gratuita, tá? Então tem muitas vantagens você poder usar esse esse terminal aqui. Se a Binance, por exemplo, ficar fora do ar, você pode ou qualquer corretora, você pode ir aqui, né, fechar essas posições, tá? Então Vale muito a pena você baixar e deixar configurado na sua máquina aí para as corretoras que você mais gosta, beleza? Então, eu vou deixar também aqui o link para você na descrição desse vídeo. Então, vamos entrar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, pessoal. Bom... O Bitcoin buscou o meu alvo aqui da extensão Fibonacci, né? Eu comentei para vocês uh, no último vídeo sobre isso, né? O Bitcoin foi buscar a região de 50%, né? Uh, desculpa, de 100% de extensão Fibonacci. Eu comentei no canal de alertas aqui, ó. Botei para vocês na, na sexta-feira, ó. O Bitcoin testando a região de 7,86 da extensão Fibonacci, que eu mostrei no vídeo. Se romper, estaremos a caminho dos 50 mil dólares, na minha opinião. Caminho rápido dos 50 mil dólares, né? 100% de extensão de Fibo. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. A gente rompeu aqui, ó, essa região, tá? E daí eu sempre vou buscar buscar meus alvos de Fibonacci, né, então como é que eu medir esse alvo aqui, mostrar pra vocês de novo aqui, eu vou mudar o um gráfico de diário aqui mostrar pra vocês exatamente o que eu tava de olho, ó. tá então, se a gente pegar aqui, ó, tem, tem duas formas de fazer na verdade, tá vou mostrar a forma que eu mais gosto de fazer porque eu acompanho né, eu acompanho, faço duas formas né, para mostrar que os alvos e também níveis de Fibonacci importante. essa extensão Fibonacci aqui eu faço o seguinte, ó, então de, pegando aqui a extensão Fibonacci, que é esse, esse, esse padrãozinho aqui, ó, esse aqui no, no 3 view, você pega aqui no lado direito, ó, no lado esquerdo, desculpa, você pega aqui a extensão Fibonacci Desse fundo aqui, pessoal, tá até esse topo, né? Isso aqui foi a pernada que o Bitcoin fez. A gente teve essa retração toda aqui, ó. A gente pode ver, ó, o Bitcoin foi buscar essa região aqui de 100% de extensão Fibonacci, ó. Então tá aqui desenhado para vocês, ó, 100% de extensão Fibonacci, aqui está nos 50.480 dólares, tá? Obviamente eu fiz o um desenho rápido aqui, né? Quando eu faço minhas análises aqui, para mim, aqui, né? no computador, eu faço com calma e boto aqui, né? Exatamente o fechamento do. do... Uh, aqui na, no, nas sombrinhas dos candles aqui, né, para ver exatamente onde o Bitcoin pode buscar. Então, o Bitcoin buscou essa, essa, essa região de 100%, tá, pessoal? Eu fechei um pouquinho mais abaixo aqui minha operação. Eu vou mostrar para vocês aqui a um pouquinho no curto prazo aqui, que eu não gasto quatro horas, porque eu fechei um pouquinho antes, tá? E agora aqui eu estou de olho, aqui qual que é a região de Fibonacci que eu estou de olho, pessoal? A gente ficando acima dessa região aqui agora, né, Dos 50.500, mais ou menos a gente vai conseguir, a gente poderia buscar essa região aqui, ó, dos 56 mil dólares, né? Seria aqui, ó, 55.939 dólares, que é a região de 1.41 aqui da extensão Fibonacci, tá? Que faz muito sentido também aqui, ó, pessoal. A gente pode medir o alvo também Fibonacci assim, ó, vou mostrar pra vocês também aqui agora, ó. Outra forma que eu faço também aqui, tá? Então a gente fez um pivô de alta aqui também, ó, tá? Esse pivôzinho de alta. Então eu vou pegar aqui agora, né, esse, essa retração Fibonacci aqui, ó, certo? E vou fazer o quê, pessoal? Vou medir aqui agora, ó. Essa aqui é a minha retração Fibonacci, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, vou passar esse alvo aqui do 0.382 para cima aqui, ó. E qual que é o meu próximo alvo Fibonacci? Ó, exatamente onde o Bitcoin foi, ó. A região de 100% aqui, ó. De, a região de 50 mil e dólares Que Obviamente fica um pouquinho, eu tenho que acertar bem aqui Fibonacci, tá? Pegando full no topo. Mas aqui, ó, exatamente o primeiro alvo, de Bitcoin, o primeiro alvo do Bitcoin aqui de Fibonacci, tá? Qual que seria o segundo alvo aqui agora? Ó? Seria pegar aqui o próximo alvo nível de Fibonacci. Então seria isso aqui, ó, tá? Então, levaria o Bitcoin aqui, ó, pegando a sombra aqui do, desse, desse, desse, desse candle, o Bitcoin iria para essa região aqui dos 56 mil dólares, que é 55.900 mais ou menos, tá? Então, esse é o próximo alvo em termos de Fibonacci que eu estou de olho aqui agora, tá? Pro curto prazo, pessoal, o que, que eu estou de olho aqui agora é o seguinte, ó, vou mudar para o gráfico de 4 horas tá então por que eu fechei minha operação aqui antes gente tinha esse canalzinho de alta aqui ó eu acabei decidindo fechar uma operação aqui nessa região aqui um pouquinho abaixo aqui dos 50 mil dólares tá então fechei aqui um pouquinho antes para poder garantir botar lucro no bolso pessoal lucro no, lucro no bolso é a melhor coisa que tem tá então botei lucro no bolso né foi um bom bom final de semana aí agora o que eu tô lendo aqui agora para o bitcoin é o seguinte ó pessoal primeiro próximo alvo aqui para o bitcoin romper ó é primeiramente aqui ó, a gente tem dois tipos de indicadores tá então a gente tem aqui ó o indicador um indicador leading indicator que mostra para mim que o CPR, né, que mostra próximo nível importante do Bitcoin aqui conseguir romper é essa região de 50.800 dólares, que é o R2 do CPR mensal, tá? Então esse é o nível que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, tá? A gente tem que romper essa região aqui dos 50.800, tá bom? Mas eu ficaria mais de olho, pessoal, puxando aqui de novo o terminal da Tânia, ó. Nessa retração Fibonacci aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Então, esse é o nível que eu, te, que eu tô de olho aqui agora. 618, tá? Pegando esse topo que o Bitcoin fez, né? Até esse fundo aqui, ó. A gente pode ver essa região de, de 51 mil dólares. É muito importante. Esse aqui é o alvo que eu, tô, que eu vou, ficar, vou ficar de olho, tá? Então, a gente tem que romper isso aqui agora. Se a gente conseguir romper... A chance do Bitcoin buscar, né, Nives, lá na região de 56 mil dólares, que eu comentei para vocês, vai ser muito grande, tá? E é isso que eu estou de olho aqui agora, é, para o curto prazo do Bitcoin, beleza? Uh, então, pessoal, que eu estou olhando isso aqui agora, tá? Que, como o preço está muito esticado, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, o preço está muito esticado, até puxar as médias para vocês aqui agora. A gente tem essas médias aqui, a média de 20 dias aqui, que é essa média amarela, ó. vou até confirmar se aqui é a média de 20 dias. É, só para confirmar para vocês aqui que essa média de 20 dias... Uh, é, isso aqui, ó, a EMA de 20 dias aqui, tá? Então, a gente tá aqui nessa região, mais ou menos aqui dos 45.600 dólares, tá? Então, é, o preço tá bem esticado, certo? A gente tem aqui, ó, ela tá bem próximo dessa, dessa LT, LTA também aqui agora, tá? Então, eu não vou entrar aqui na operação agora de, de long, tá? A não ser que a gente consiga romper, romper a região lá dos 51 dólares, tá? A gente tá bem esticado aqui com o preço. A gente vai ter resistência também pra cima aqui, ó, essa resistência desse canalzinho aqui, ó. Né? essa LTA desse canal também vai ser uma resistência. Então, pessoal, eu vou eu tô aqui agora observando, fechando a operação, né? Ó, fechei a operação, tô observando que agora qualquer retração do Bitcoin para essas médias aqui, agora, né? Retestando essa região aqui pode ser interessante, tá? Que eu tô de olho aqui agora, tá? É, a gente poder até ver uma, uma outra, uma outra retração, retração Fibonacci. Vou puxar o gráfico diário que a assim, gente puder para ver alguma coisa interessante, ó. Uh... Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente poderia começar a ver, ó, dependendo se o Bitcoin começar a retrair muito forte, né, buscar regiões de Fibonacci também, tá? Então, a gente poderia começar a olhar aqui agora, puxar de novo essa retração Fibonacci aqui, desse, desse fundo 20x43.900, até esse até agora, né? A gente pode ver que a região dos 48 mil dólares aqui, pode ser que a gente venha testar de novo, tá? Então, fiquem atentos a esses níveis de Fibonacci e eu... Não gosto de comprar quando o preço é muito esticado, ainda mais que a gente tem resistência ali do R2 e do CPR mensal. Tá? Então, quem não fechou a operação ainda, está buscando um nível para fechar a operação, aconselho a ficar de olho aqui no, C no CPR mensal, a região do R2. Que é essa região aqui dos 50.847 dólares, né? Aqui no gráfico da Bitstamp, tá? Pode ser um bom fechamento de operação aqui nessa região, tá? É, porque a gente pode, pessoal, com preço esticado, a gente está longe das médias aqui agora, eu ficaria atento aqui esperando uma retração para poder entrar de novo, tá? Os indicadores de sentimento, pessoal, estão mostrando para mim aqui que pode ter mais pump do Bitcoin, tá? Então a gente tem aqui, ó, agora o long short ratio aqui, né, caiu bastante, a gente tá aqui em 0.9, né, pessoal, 0. deixa eu ver aqui agora onde a gente tá, 0.9 aqui mais ou menos, né, a gente tem aqui as sardinhas comprando, aqui estão vendendo aqui agora, Bitcoin compraram, mas estão vendendo aqui agora no curto prazo, ó. E a gente tem a, tá aqui, a Fund fita aqui, a taxa de fundo tá caindo bastante, a gente também tem aqui o... O Open Interest subindo bastante, isso aqui mostra para mim que vai ter bastante volatilidade em Bitcoin aqui agora, tá? Então fiquem atentos aqui agora, não saiam não saem desesperados com Bitcoin né, quando comprar, tá pessoal? Eu tô vendo que bastante ordens também aqui de venda nessa região tá? Tô uma olhadinha no book de olhos também, que vocês têm uma, uma ideia, né? Então, acho que ó, de bastante, tem muito mais venda aqui na região de 51 mil dólares, a quantidade de venda que tem aqui, pessoal. Tem muito mais venda aqui até a região de 50 mil dólares, do que compra aqui na região de 1%, tá? Então, fiquem atentos aqui agora, tá? É, eu ficaria muito de olho nessa região de 51, de, de 51 mil dólares, que comentei para vocês, que é a região de 618, tá? A gente tem que conseguir romper essa região, tá bom? Pra poder ter uma esperança com o Bitcoin, tá? Mas, então, como a gente tem aqui essa... essa, essa Quantidade de resistência forte aqui agora, né? E também a gente tem aqui uh, uh, o indicador de sentimento mostrando que a gente pode mais pump, né? Pessoal, o pessoal, tá shortando Bitcoin. Então eu tô aqui agora esperando, né? Ver se a gente vai conseguir romper a região dos 51, se a gente romper, eu vou entrar aqui cogitando de entrar na operação ou vou buscar aqui regiões Fibonacci numa retração para poder é, entrar de novo, tá, pessoal? Tá, e fica atento também aqui no VPVR. Eu vou mostrar para vocês ó, a gente perder essa região aqui ó dos 45.600, que é exatamente, ó, puxar de novo essa média aqui dos 20 dias. Se a gente perder essa média aqui dos, uh, dos, dos, dos 20 dias, que, tem que obviamente essa média vai subir daqui a pouquinho, né? Ela tá, sobe muito rápido. É, a gente perdendo essa região aqui, pessoal, 45.600, essa coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Então, que é exatamente, inclusive, aqui, ó, se a gente puxar essa retração Fibonacci aqui no, na TANI, né? Seria essa região também de Fibonacci, tá? Então, aqui de novo, desse topo aqui, ó, até esse fundo, ó, a gente não pode perder essa região né? vamos de novo aqui, essa região dos 45 mil aqui, ó, 46 mil e aqui na verdade, tá? aqui tá diferente tá, eu, eu, eu me confundindo, então eu ficaria de olho aqui, essa região 45 mil e tá, a gente não pode perder junto com essa região também aqui, ó essa região dessas médias aqui nos 45.600 que é aqui no VPVR mostra que a gente tem um suporte legal, tá? Se a gente perder essa região, né pessoal, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? A gente nem foi buscar a região de 6.8 ainda, tá? ficou bem próximo. A coisa pode ficar muito feia e tem muito muita resistência e uh, muita ordem de venda naquela região de 51 mil dólares, tá? Então eu vou observar que agora o Bitcoin é no curto prazo, tá? Eu não vou tomar nenhuma ação, já fechei minha posição... Né? Uh, quem não fechou aqui agora pessoal conselho né avaliar de fechar a posição também né ou pelo menos tentar buscar essa região aqui do, do R2 CPR mensal como eu comentei para vocês tá e esperar uma nova retração aqui ou rompimento da região de cinquenta mil dólares para a gente poder entrar de novo uma operação de long tá então eu tô aqui agora procurando aqui uma nova entrada do Bitcoin, seja mais abaixo aqui ou mais em cima, tá? Então agora aqui nesse momento eu tô na região, numa operação aqui de, de, de não operar, beleza? Então basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje foi esse, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, né? Se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo também no, aí no canal de alertas. Eu boto para vocês as novidades assim que tiver, tá bom? Um abraço aí!